gravando oi pessoal hoje eu vou mostrar minhas bonecas e as coisas delas essa é a lili eu ganhei ela de de 6 anos no dia das crianças foi do meu pai ela não veio com essa roupa mas ela ela essa roupa veio com outra boneca essa é a é a é a Xuxinha. eu ganhei ela com dois anos eu acho que no dia das crianças no dia ou no meu aniversário cadê foi no meu aniversário Essa daqui foi no dia das crianças. Eu tinha 4 anos quando eu tinha ela e essa é a Mônica. Essa daqui é a pompom. Essa é. Ela veio com essa. esse vestido. E esse é meu, mas eu boto na minha boneca. E essa eu ganhei quando eu tinha. 4 anos também, no dia do meu aniversário, eu acho. Essa é a fralda da minha boneca. Essa é a fralda da Pompom, que eu mostrei agora mesmo. Que. e também eu. manhã. Deixa eu ficar com esse pano de canto não não, não não Essa é a saia da minha boneca. Era de Fran, mas ela me deu. Então eu boto nas minhas bonecas, na Popom. Essa é a blusa. É assim mas eu boto assim para por causa que tem esse é, esse desenho com a menina e duas borboletas essa é a minha bolsinha tem o meu carregador do celular o carregador do celular Esse é o meu carregador do celular Ai. Aqui tem o meu cartão do Shopping Da carne do shopping, pano bem. Esse é o meu perfume, meu pegador de cabelo, shampoo. Oi, condicionador. É batom. O meu batom é esse é o que a minha que me deu. Essa foi minha avó no dia das crianças. Esses dois kits vem com isso. E, dois, e com isso, vem com isso. Com. Como ah, é isso mesmo? Creme. de tal. Sabonete. Shampoo e condicionador. Foi eu que minha mãe me deu. Esse teu devoador. Por que esse teu devoador? Isso tudo menos de o quê? Dentro. Dentro uma bolsa feminina. Isso tudo dentro de uma moça família. Uma bolsa feminina. Uma bolsa feminina. Na família não. Oi, não, Deus. não. Eu um pouco da minha Bom pessoal, Bom pessoal, agora vocês sabem um pouco da minha roupinha. Não, isso não vai aparecer. Isso daqui é a bolsa da minha boneca, é a mala. Essa é a roupa aqui da Lili, que, quer dizer, li, é... O quê? Lili. Li, o quê? Lili. A minha bolsa da minha Lili, quer dizer, a, a roupa da minha Lili, ela veio com essa, mas eu troquei. Por isso que ela tá com aquela roupa. E essa é a minha bolsa da minha Lili. Esse é o meu óculos. Esse é o meu óculos de, é, de marca. Esse é o meu óculos de marca que minha tia me deu. Minha tia me deu. Esse é o meu óculos sem marca que vende no, na praia. Tem o um rosa bem clarinho aqui, tem um amarelo aqui, ó, e azul aqui na, onde é bota é é. na, atrás. E aqui, aqui tem rosa, e aqui tem, tem roxo, ok, e o... Aqui é a minha a é a da minha boneca. Veio ali. Essa veio com a é com a Lili também, e esse eu ganhei da minha tia, que é brinquedo das minhas bonecas. já vem amanhã. Pronto, e agora isso tudo é só das minhas bonecas. E agora eu vou mexer meu trailer. Esse é o carro do meu Esse daqui é o carro do quê? que? Tá Ó, oh, tá vendo? É o carro da Barbie Não liga pra isso porque a gente tá pra puxar Essa daqui Essa daqui é a minha Barbie esqueçam essa barba é de cão eu esqueci mas isso é meu mesmo isso eu tinha há quantos anos mãe cinco anos eu tinha isso isso eu ganhei da minha, minha tia veio com a barbie eu acho. Isso é a panelinha do meu trailer. Isso, vê. Isso é um bonequinho. Isso, ó, não Não desmonta. Isso veio colado. Isso é um bonequinho da batom. Ó. Isso desmonta. eu ganhei do ovo da Páscoa de batom que meu pai me deu no dia da Páscoa né e esse é o brinquedinho também, que monta que é o completo aí ele faz isso daqui assim Aí era pra ele ficar aqui, mas não fica Porque eu já tentei e ele ficou Mas não fica E esse é o meu carro da Barbie Oi? Ó, ó. isso se tira, ó Pra botar um fone Se você tiver que eu Não vem nem nada Agora Agora eu vou mostrar meu, meu trailer Ele é grande E Eu acho que não vai dar para ver direito Por causa que ele é muito grande <risos> Ops Só algumas coisas Essas são as meninas que eu vou comprar Que manhã prometeu há muitos anos Eu vou abrir o meu prato. Oi Isso abre também O que quiser que eu compro Ó, oh, aqui abre a eu descobri quando, quando eu vi aqui, ó, tá vendo? Abre. Abre, isso também abre aqui, ó. Tá vendo? Aqui é a caixinha do, do meu trailer É uma caixinha que guarda As coisas das bonecas ó. É um negócio dentro Mas não dá pra aparecer Porque tá tudo branco Esse é o um negócio dos meus cachorrinhos ó. É todo Todo Rosa. Oi. E tem uns... Uns ossinhos rosa também. Olha. Aqui, ó. Abre. Aqui, ó. Abre. E aqui também abre E aqui é pra botar aqui, ó. Ela tá aqui assim. Oi? É assim o meu trailer. Isso não é daqui. Aqui. Agora eu vou mostrar o banheiro do meu trailer. Aqui, ó. Isso daqui é o chuveirinho, Oi? Aqui, ó. Isso é o bojinho. Tá Abre e fecha. Abre e fecha. Aí tem um negócio daqui que eu só esqueci de botar. É bem pequeno. E é rota. Pronto. Aqui, ó. Não abre. Aqui, ó. Tá Eu vou ainda ajeitar o meu trailer. No outro vídeo. Sim, vai ter. No outro vídeo eu só vou mostrar o meu trailer. Aqui, ó, é as coisinhas. Isso é o, o suco de laranja. Esse é o leite e esse é o ovo. Ó. E tudo em caixa. Isso é o cupcake que bota no negócio, Tá vendo? Mas tem que botar aqui em cima Agora eu vou mostrar os copos Tem quatro copos Que vem nesse trailer Tá vendo? Esse daqui Abaixa e levanta Abaixa e levanta né? E tem um negócio aqui atrás ó. E tem que fazer assim, fica assim Vocês que se quiser comprar Podem botar assim Aí vem com um monte de figurinhas Pra botar assim tá vendo? Ó. Vem com quatro patinhos E quatro é, copinhos Da barra e isso é o que eu boto aqui, mas só pra enfeitar, por causa que isso não veio aqui não, e nem veio com nada. Aí, essa é a minha casa do freio. E é minha gravação que não ficou muito boa quem não gostar bota é manhã quem não gostou aperte aqui embaixo quem quem não gostou compartilhe quem não gostou quem gostou compartilhe ainda mais Obrigada. Beijo, meninas.